Bom dia pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá. Eu queria fazer esse vídeo rapidinho para você para responder uma pergunta que surgiu no comentário de um dos meus vídeos de ontem. A pergunta vem do usuário futuro americano e ela diz, gostaria de saber se posso aplicar para o Tax ID, IT Number, em qualquer época do ano ou só em fevereiro? A resposta simples é, você pode sim tirar o seu IT em qualquer época do ano. A única coisa que você precisa fazer é é ir no site do Imposto de Renda, baixar o formulário W7 e seguir todas as instruções que está ali naquele formulário. Mas se você preferir, existem muitos contadores que também prestam esse serviço. Então você pode procurar um contador que fale português ou espanhol que vai te auxiliar no preenchimento desse documento. Mas se você quiser, você pode fazer você mesmo. Agora a resposta um pouquinho mais elaborada seria... Bom, para quem não sabe, o IT Number ele é um número tipo Social Security Number que é emitido para pessoas que não se qualificam para ter um Social Security Number mas que precisam, por lei, declarar o imposto federal nos Estados Unidos. O IT number não te dá direito ou obrigação nenhuma. A única coisa que você pode fazer com ele é pagar imposto. Qualquer pessoa pode tirar esse IT number independente do status imigratório da pessoa. Muita gente fala que o IT number ajuda no processo de green card ou cidadania ou até uma anistia, porque mostra que você esteve nos Estados Unidos de boa fé pagando seus impostos no tempo que você esteve aqui, Independente do seu status migratório, todas as pessoas que têm o ITIN, mas não declararam o imposto de renda nos últimos três anos, precisam renovar o ITIN. E todas as pessoas que têm o ITIN com data antes de 2013 também precisam renovar o ITIN. Pode também fazer com o contador ou no site do imposto de renda, que eu vou colocar o link aqui embaixo para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Porém, infelizmente, eu acredito que só tem informações em inglês lá. Talvez tenha em espanhol, mas eu não posso garantir. Eu não chequei. E se você é daqueles como eu, que gosta mesmo de fazer pergunta, você deve estar se perguntando se você precisa ou não declarar o um Imposto de Renda, que tem que ser declarado até dia 15 de abril de 2017. 15 de abril de todos os anos, né? Dependendo aí de qual tipo de Imposto de Renda você vai declarar, se é empresa, se é pessoal. Mas geralmente o pessoal, pessoa física, é 15 de abril do ano de qualquer ano. Mas voltando ao assunto, se você quer saber se você precisa declarar o um Imposto de Renda, a resposta é bem simples. Se você é solteiro, tem menos de 65 anos e arrecadou no ano de 2016 um valor superior a 10.350 dólares, você precisa declarar o um Imposto de Renda. Então você precisa do IT number, então você tem que ir no site do Imposto de Renda, baixar o formulário W7 e seguir as instruções. E a última pergunta provavelmente seria, Fábio, nós já estamos em março, o Imposto de Renda vence em abril, dia 15 de abril, e eu ainda não tenho o ITIN, dá tempo de tirar o ITIN e pagar o imposto de renda, fazer meu imposto de renda? A resposta é, talvez, mas não tem problema na verdade, porque se você aplicar para o ITIN e declarar o seu imposto de renda e o imposto for declarado com um pouco de atraso, você provavelmente vai pagar uma multa, mas dá para fazer. Então se você ainda não declarou imposto de renda, não tem o ITIN, vai no site do imposto de renda, baixa o formulário W7, Leia as instruções e veja se você consegue fazer sozinho. Se você não conseguir fazer sozinho, você pode procurar um contador que fale o seu idioma, português, espanhol, inglês, francês, polonês, irlandês, e aplica para esse ITIN. Vai, faz seu imposto de renda e fica regularizado. Porque o imposto de renda também serve como prova de tempo de residência nos Estados Unidos. Por exemplo, quando saiu uma anistia que fala que as pessoas têm que estar nos Estados Unidos por mais de dois anos. O imposto de renda pode ser uma maneira de provar que você esteve nos Estados Unidos por mais de dois anos e que você está pagando seus impostos devidamente por todos esses anos. Eu estou gostando demais de interagir com vocês nos comentários dos vídeos. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem que eu vou fazer vídeos rápidos como esse para responder. Deixem seus comentários, deixem suas críticas e o resto você já sabe, né? Compartilhe esse vídeo com o pessoal do WhatsApp, Facebook e todas as outras redes sociais. Instagram, Snapchat, Twitter e tudo mais. Muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau.